Mundo é feio. Você chegou com 5 e o cara te devolveu 4 e Ele descontou o teu dinheiro. Descontou. Descontou quanto? Né? Minha, minha mulher tá falando aqui para mim já. Ela tá me olhando, tá me falando aqui, ó, o valor. Já tá falando aqui para mim. Eu tô, tô, tô falando para por fala baixo, né? Pô, 5.000. mil. Pô, 5.000. mil. Ganhou 4 e Pô, descontou quanto do teu dinheiro?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 Legal? Pintou alguma dúvida, quer mais informações, entre em contato com o Júnior. Então aqui é para decolar. Beleza? Te espero lá nas aulas. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.